É salve rapaziada aqui é o Rogério com um vídeo e hoje vamos jogar <risos> Sonic então hoje vamos jogar é não quero Sonic não, mas vamos jogar Vamos ver se Ainda tá ainda tem Mario ao menos, né? Ah, eu tenho. calma menos ainda tenho, né, velho? Que se eu não tivesse. ia ser vacilo. Estando carregando, né? Abre. Pronto. Abriu, abriu, abriu, abriu, abriu, abriu. Abriu o bombrio. É. Alô. Vou ver se tá alguma coisa me escutando aqui, velho. Ixi, Maria, velho. É. Ok, eh, é... deixa eu ver aqui. Windows, Windows, é oi, boi, boi. Acontece quando tá quando eu tô filmando, né? Eu não tô é uma, é uma maravilha, Mario. Ai. Aí, pronto. Os nós aqui, ó. O que é Vamos Vamos. lá. porque Por quê? mesmo, né? que meu microfone ok eu acho que melhorou um pouquinho, não sei eu acho que melhorou, vocês devem estar me escutando melhor agora vixe maria de novo, é novo meu filho. ok, estão me escutando mesmo é, deixa eu ocultar será que vocês estão vendo o coisa aqui, o diabo da Tasmânia, porque se não tiver vendo vai ficar puto, é, falamos ah, nós, é, ah velho, eu sou uma bosta, eu sou uma merda, de quatro, é o FPS de Maria. Um, opa, é meu. Dois, Falta aqui. Isso é, Vai tá manchinho. E é ele Porque eu sei Que merda Dane-se aqui Onde nada Beleza, vai pegar a mão oh. Miserable. Passei de fase, né? né? Passei de fase. Hum, passei do coisa fase Ok, vamos pra próxima. Mario! Aí vamos nós, aí vamos nós, aí vamos nós. Por que eu tô fazendo tanto vídeo? Porque eu fiquei tanto tempo sem fazer vídeo? que eu fiquei mais do que entediado Fiquei doido da cabeça Quase E eu pensei que o meu canal foi deletado, mas não Ele não foi, graças a Deus né? Se ele fosse O Brasil inteiro ia me escutar o berrando Que... Ai, sou porno mesmo, né? Olha que Vai tomar banho Vai tomar banho que é melhor em vez de falar pra bom é um demais Pavão Eu tô falando pavão Minha cara está com muita raiva Que pena que eu não posso filmar minha cara Porque ela tá bem é melhor Eu desculpa por isso. Eu não acredito. Se esse vídeo. Pera aí, deixa eu verificar. Pra ter certeza que não deu. É ok. Se der, 10 minutos, vou ter que acabar o vídeo. Porque o meu gravador não aguenta mais do que 10. Entendeu agora, velho? Meu gravador é puto comigo véio. Meu gravador Está com raiva comigo Meu gravador Está de raiva comigo Por que Eu fiz para o meu gravador ficar assim Por que eu fiz e... Então galerinha Doido, esquisito, dane -se.